Então tudo bem pessoal, como vocês estão, lembrando né, que nosso, nossa segunda aula aí, né, de gestão de equipes de alta performance, essa é a aula 2, é, para quem ainda não, não assistiu a aula 1, um, né, a aula 1 vai estar na descrição aí, então você tem acesso a aula 1, um, né, essa é a segunda aula então, do, do, do programa, e estamos falando aí de equipes de alta performance, né? Lembrando que tudo isso que eu venho falando para vocês, né, que eu venho é, falando sobre o que é alta performance, como é, como se define, é baseado no meu estudo do doutorado, né, são pesquisas dos últimos três anos, feita aí com mais de mil, mil pessoas, né, tanto na fase de validação, somando, né, as fases de validação é, e as fases de exploração, e então tem um artigo publicado, né? até já comentei falando sobre equipes de alta performance, citando esse modelo, é né, uma publicação aí numa revista é, A2, né, tá na, na, na, na PUC. E, então assim, para quem quiser depois, né, fala também desse artigo na aula anterior, na, na última aula. Hoje que a gente vai estar falando basicamente, né? Do desenvolvimento da equipe, se o que é o framework, o que, evoke, né? Como ele surge, para que que ele serve para como você avaliar a equipe de alta performance, qual é a tua técnica de avaliação e treinamento, principalmente para você que quer é buscar alta performance, como a gente treina para que você desenvolva essas habilidades que a gente vai falar aqui. É, tipos de equipes, né, quais é as características, o que, é, que é uma equipe de alta performance, como que ela ocorre. As habilidades específicas, né, é, especificamente aqui eu vou falar de, é, de três habilidades né, do conjunto de 12, não vou falar é, detalhadamente das duas habilidades, vou falar isso em, em outras aulas. Nessa daqui essa eu só vou apontar três habilidades específicas. E falo aí também um pouquinho da síndrome assim, do impostor, né? Que ajuda a gente muito a entender um pouquinho da característica da alta performance, né? É... Então, como que ocorre essa coisa, né? De desenvolver é, equipes, desenvolver grupos. O que é um grupo? O que é uma equipe? Então, primeira coisa que eu quero só relembrar, né? Pra gente começar daqui, que performance é diferente de desempenho. Né? Já disse isso algumas vezes, mas eu sempre vou ser bastante... É incisivo né? é, nessa questão porque é, é muito importante você entender que, que ter é, baixo desempenho é, é ruim e ter baixa performance não é ruim. Né? É, performar é quando você está acima de uma média. Né? Então, se você tem uma baixa performance, é que você não está atendendo é, aquele máximo. Desempenho, como é uma unidade de avaliação, se você desempenha uma atividade ruim significa que você não está executando a atividade. Ter uma baixa performance significa que você está performando, mas um pouco abaixo do esperado. Então, ter baixa performance não é uma coisa negativa, como as pessoas entendem e veem. Ah, eu tenho baixa performance. Não, isso não é negativo. Né? Eu poderia estar performando, no, eu poderia estar usando um conjunto de habilidades específicas para fazer alguma coisa e eu não estou usando. E o desempenho está no negócio muito da competência. Está no universo da tarefa, ou desempenhar a tarefa. Então, quando eu tenho um baixo desempenho, significa que a tarefa que eu estou fazendo, eu estou desempenhando ela abaixo do esperado. Então, eu não estou desempenhando a tarefa como ela deve ser feita. Né? Não estou conseguindo desempenhar a tarefa. Então, se eu tenho que, por exemplo, fazer um banco de dados no Excel, eu não consigo fazer um banco de dados com todas aquelas características. Eu não sei fazer, porque eu não tenho suficiente competência dentro do Excel para fazer aquilo ali. Né? já baixa performance é no um universo de habilidades né? então eu consigo desempenhar bem a minha função mas o conjunto de habilidades que eu tenho não são suficientes, por exemplo com uma autopromoção né? então eu tenho uma baixa performance então eu não consigo me promover né? eu não consigo vender o meu trabalho, eu não consigo dizer como o meu trabalho é bom, ou quanto o meu trabalho é bom eu não tenho esse tipo de habilidade né? então isso significa quando a gente fala aí de performar tá bom? então lembrando só para te revisar o conceito, porque esse conceito ele é muito importante para mim, porque é a fundamentação é, do meu doutorado. Né? Então, performance é um conjunto de habilidades e, e, e técnicas comportamentais, né? então essas habilidades são habilidades diversificadas, motivadas em um nível elevado de consciência, ou seja, é, o que eu quero dizer com isso? Né? Que você, traduzindo todo esse texto significa que você desenvolve habilidades, essas habilidades lhe dão um alto conhecimento, né, e você tendo esse autoconhecimento, você consegue de uma forma melhor alcançar o seu propósito. Tá? Mas para que esse conjunto de coisas ocorra, você tem que ter um conjunto de processos estruturados, que nada mais é do que habilidades, né, hábitos e disciplinas estruturadas. Né? Então, isso que significa esse texto todo né, em relação ao que eu quero dizer com alta performance, né, ou simplesmente performance. Vamos começar pelos grupos, né, que, como se forma grupo, como se forma equipe né? Lembrando que a gente tem o que nós chamamos de grupos operativos ou grupos funcionais Que são a maioria dos grupos que nós entendemos é, Grupo de escola, grupo de igreja, é, grupo social, grupo da família é, Grupo do trabalho, grupo da empresa, grupo de negócio né? Então, é, o que acontece nos grupos? Né? Então, ele tem essa característica de uma confiança é, limitada é, a diferença de, de eu ter uma confiança limitada para uma confiança ilimitada né, é que ter, como eu tenho dois tipos de grupos, né, os grupos primários e os grupos secundários e normalmente aqui a gente está falando de grupos secundários, né, que são os grupos sociais essa minha confiança limitada não é que eu não confie nas pessoas né, é porque é, é, eu acredito que ela também vai fazer a parte dela assim como eu estou fazendo a minha parte então eu meio que fico na dependência dela fazer parte dela para que eu faça a minha parte. Né? Outra coisa importante, grupos, eles sempre buscam pontos de convergência. Então os grupos vocês vão perceber, por exemplo, uma banda de rock, né? por exemplo, que é um grupo interessante. Você tem lá o baixista, o baterista, o vocalista, o, é, é, o, o tecladista, então você tem aquelas pessoas que compõem a, a banda. Todos eles tem essas competências naquilo que eles estão executando. Então, por exemplo, não é que é, o baixista faz a vez dizer é que ela disse e vice-versa. Às vezes pode até ser que sim, mas não com a mesma é, competência que um tem naquilo que está fazendo. Né? E quando ocorre uma discussão em grupos, você vai perceber que o grupo ele não é muito é, voltado a ter discussões. Né? Os grupos, quando eles têm discussões, normalmente, e elas são muito acaloradas. eles têm, têm a tendência natural de se romperem. O elo que, que, que monta um grupo ele é um elo fraco, né? porque ele tem um baixo engajamento, né? então não é um elo muito forte. não. Então as pessoas tendem naturalmente a buscar assim. É... Não é na divergência que o grupo cresce. Né? O grupo, quando ele tem muita divergência, ele não cresce, ele desassocia. Né? Por que isso? Porque. É, a maior responsabilidade que o grupo tem é o comprometimento com a tarefa, com o objetivo daquela tarefa. Então, é construir uma música, fazer um show, né? é fazer um trabalho acadêmico, é fazer um, uma, um, um trabalho solidário, né? é trabalhar, por exemplo, dentro de um, de um departamento de uma área, atender uma, uma, uma característica específica. Então, ele tem um comprometimento direto com a tarefa. Né? por tudo isso constrói essa responsabilidade específica, eu faço a minha parte com competência, né? então a minha parte eu faço, né? eu não fico muito associando e querendo que os outros façam é, é, a outras partes, né? assim, eu não quero eu fazer a outra parte, né? então eu sei que o meu papel né, dentro do meu grupo começa aqui e termina aqui, então eu faço essa parte e espero que o outro faça a parte dele. Né? isso tudo porque é, há um baixo né? o, o, o, esse engajamento e a disponibilidade do grupo sempre ela é limitada mas veja, o mais importante de tudo isso que eu quero colocar é que essas características de um grupo elas são fundamentais para o grupo virar uma equipe né? e vocês podem perceber também que em, em determinadas ocasiões a equipe volta a ser grupo né? porque excesso de divergência excesso de estrelismo é, a soma das competências em um dado momento do ciclo de vida, elas já não somam mais como elas somavam no passado As habilidades das pessoas tendem a mudar, assim, assim como o grupo vai crescendo as habilidades Algumas pessoas não necessariamente essas habilidades crescem, porque ou ela nos envolve, ou ela não tem interesse Ou ela não busca por isso, e aí acaba o, o, o que era uma equipe até determinado momento volta a ser grupo. Cada um começa a, a, a proteger o seu território. Você perde essa esse excesso de confiança que você tem no todo e você volta essa confiança para dentro de você. Né? Então pode pegar por exemplo, é, é, sei lá, vamos pegar uma uma, uma um time, né? uma equipe de, pega, chama de equipe, né? uma equipe de é, competição de bikers, né, se de repente é, por conta de um determinado trecho, parte de uma prova, alguma coisa, um deles não atende, ou não faz, ou tem algum tipo de, de problema é, pessoal que não quer compartilhar e acaba perdendo aquela prova, alguma coisa. O grupo, a equipe imediatamente ela se volta com aquela situação, porque às vezes ela não tem, ela está muito solidificada e ela se né? Então, ele já começa a acreditar que eu não vai fazer a parte dele, aí né? eu fiz mais do que você, eu pedalei você não pedalou, eu fiz aquele trecho, eu me excedi você não sucedeu, eu tentei fazer melhor você não fez. Então, esse desequilíbrio emocional faz parte dos grupos também. Alguns grupos, algumas equipes <coughs> vão ter um desequilíbrio emocional muito maior do que outras. Né? Então, para a gente falar de equipe, eu gostaria só de contar para vocês, né? dentro do meu estudo, eu divido a equipe em três tipos de equipes. Tá? É, lembrando né, que uma equipe né, orientada a propósito, orientada a contexto, orientada a objetivo Foi o nome é, que eu achei exatamente assim foi, Esse nome não existe é, nos livros acadêmicos né, é, foi, o livro, foi o nome que eu encontrei que, faria, que fazia mais sentido né, é, ao meu trabalho Porque era como eu, eu via o resultado de cada uma das equipes né, como que cada uma das equipes é, eram orientadas e o mais importante que todas as equipes que eu vou mostrar para você, elas têm alta performance e todas as equipes têm 12 habilidades específicas tá? então assim, esse conjunto de 12 habilidades que eu vou falar ao longo do programa das 12 habilidades das equipes de alta performance todos eles têm todas essas três equipes né, propostas para esse objetivo, elas têm essas 12 é, habilidades porém, é, umas Maiores do que as outras Existe a presença de determinadas competências Que tornam as equipes de forma diferente Mas vamos explicar então isso um pouco melhor Então vamos imaginar Que eu estou falando de uma equipe orientada a contexto O tá? Que é uma equipe orientada a contexto Ela tem uma característica De toda vez que surge um problema né, é, Ou uma situação a ser resolvida Como que essa equipe se manifesta Como que essa equipe trabalha essas equipes elas têm uma característica de entender o problema, que de acordo com o problema surge, ela se auto-organiza. Ou seja, existe uma soma e uma característica das habilidades das pessoas dentro dessa equipe que permite essa reestruturação. Então, quando uma situação um problema é, ocorre, essa equipe ela, ela, ela vai para lidar com o problema, ela atua em cima do problema... Mas ela se reorganiza, né? as habilidades das pessoas se reorganizam em função do problema Então o problema é o elemento gerador para essa equipe criar uma organização específica Para se reorganizar em relação ao problema Por isso que eu falo que ela é orientada a contexto De acordo com o contexto do problema, essa equipe irá responder a esse contexto tá? Eu vou dar alguns exemplos de equipes daqui a pouquinho é, as equipes orientadas a objetivo Elas já são uma equipe bem diferente né? é, Quando o problema surge Quando elas lidam com o problema Independente da característica do problema né, A soma das habilidades das pessoas É o suficiente para resolver o problema Então elas sempre vão atuar com as mesmas habilidades né, E as mesmas competências em cima daquele problema Mas a grande diferença é é que elas têm total competência para lidar com aquele problema. O maior forte, né, o ponto mais forte desse tipo de equipe, né, desse equipe que trabalha orientada ao objetivo, é a inteligência emocional. Né? É, é, é empatia, é porque assim, é, é entender o problema. Então o objetivo deles se torna um objetivo muito claro. Né? E por fim... Né, as equipes orientadas a propósito Essas equipes Elas têm umas características é, São as equipes talvez mais fáceis Da gente encontrar Mas são as equipes que é, Quando elas entendem o um problema Elas buscam, elas tendem A buscar competências habilidades Externas né, a, Para resolver o problema Ou seja, para elas Resolverem os problemas, elas têm que se tornar melhor Então são equipes que auto-aprendem, elas têm uma habilidade muito grande, mas lembre-se, esse auto-aprender é, parece muito simples, está né? muito ligado à flexibilidade cognitiva delas, ou seja, como elas entendem o problema. Então são equipes que lidam muito bem com complexidade, muito bem com pensamento crítico, pensamento sistêmico, né, crítico-analítico, então elas têm algumas habilidades específicas. Eu vou usar alguns exemplos é, um pouquinho mais é, dinâmicos, para assim ser, né? Eu gosto de citar alguns exemplos, talvez não faça muito sentido no primeiro momento, mas é, vamos pegar uma, é, é, aquele grupo, né, tem que colocar aqui na imagem, aquele é, jogo de, de futebol amador. Tá? Não vamos pegar um jogo de futebol profissional, vamos pegar um jogo de futebol amador, onde é que, aquela famosa é, pelada de final de semana, ou quando os amigos vão jogar uma bola é, dentro de uma empresa, de uma organização. Acontece uma coisa muito interessante, né? Então vamos imaginar que você tenha é, o time da tua empresa, vai jogar pela primeira vez, um time de amigos que vão jogar pela primeira vez. Então você se posiciona na quadra, né? Então fica ali é, duas pessoas na frente, duas pessoas atrás. E uma pessoa fala, ah, tá bom, eu vou pro gol, mas tomando um gol eu, eu quero voltar pra mim. Então mais ou, menos eles, mais ou menos vocês se organizam desta forma, né? Aí beleza, começa o jogo. No primeiro momento do jogo O time adversário faz um ataque lá específico E já faz um gol Em menos de, é, de 30 segundos Aconteceu um gol Opa Imediatamente o time vai fazer o seguinte ó, Você vem pra cá, você fica na defesa Porque aquele cara corre muito não sei o, o time se reorganizou inteiro o goleiro já saiu, já veio para a linha também e tal, a pessoa que não está correndo muito, ela já vai, é, vai ficar mais para trás, o cara que é mais forte vai ficar aqui na defesa, o cara mais, ou seja, o time se reorganizou, por quê? Porque imaginava-se um contexto de problema, só que o, esse é um contexto genérico, como nós fomos para um contexto específico, o time se reorganizou totalmente para resolver aquela situação, é muito parecido né, com o conceito da própria SWAT, né, que hoje as pessoas usam muito o conceito Squad. Né? Então, os grupos orientados a contexto são os famosos Squad, né, que as pessoas dizem tanto. Só que o Squad é, surgiu esse nome né, por, causa, por conta da, da Spotify, LinkedIn, que começaram a criar essas equipes recentemente, é, buscando esse nome, né, o Squad. É, dentro das tropas é, americanas, né? os SEALs que usam esse nome O Squad ele, ele tem algumas características que são muito importantes né? Ele tem que ser, obrigatoriamente, uma equipe multidisciplinar né? Ela tem que ter objetivos claros né? e ela não pode ter interdependência é muito comum no Brasil vocês criarem esses, essas, essas, esses grupos né? e eles não são multidisciplinares, né? eles são interdisciplinares, ou eles são é, disciplinares, né? eles não são nem interdisciplinares. Então a diferença do multi para o inter para o disciplinar é muito ampla. Né? Os objetivos, de repente, não são muito claros, é desenvolver um produto, um serviço é, que não tem um conjunto necessário de formação E eles têm, têm muita dependência de externas, tomada de decisões e uma série de coisas E aí fala que é, é o squad que não está atendendo a necessidade A formação foi feita totalmente errada, né, por falta de entendimento, porque é, o nome é bonito né, então vamos criando um spread sem ter entendimento do nosso objetivo que está por trás disso né e por que que eu uso aí uma série americana né uma série americana chamada Scorpion é, é muito mais porque tem a page ali no meio né que a page conecta todas essas pessoas o tempo todo e se vocês perceberem né é, esse é O'Brien o né que ele tem um kit 190 a princípio dá a impressão que é uma equipe de orientada a propósito mas é, só para entender um pouco do conceito, é como essa equipe ela se opera, como eles se rearranjam a cada, a cada, a cada problema que surge, né? é, como que eles é, se arrumam para resolver o problema. Então, é nesse conceito que eu estou trazendo aí, é, essa série. Okay? É, quando a gente fala de equipes orientadas a propósito, né? essas são as equipes que todo mundo entende ela quando você é uma equipe de máxima performance, de alta performance, é a equipe que todo mundo fala, eles são de alta performance, mas é que eles têm algumas características que chamam mais atenção do que o normal. Por exemplo, eu vou pegar o time de futebol de salão é, de São Paulo, né, ali onde você tem lá o, o, o Falcão. né? O Falcão, isoladamente, desequilibra o jogo inteiro. né? Então, assim, é, não é muito uma visão de equipe, uma visão bastante individual. Ele, óbvio que a equipe, né, dá uma sustentação muito grande às principais jogadas dele, mas ele desequilibra totalmente uma equipe. Eu só trago ele para falar que existe, né, é, é, no orientado a propósito, algumas pessoas que performam além do que outras, isso né, é uma característica. Assim como se você pegar o Dream Team, né, tem lá o Michael Jordan, né, que de todos os tempos, é um jogador muito respeitado, não que os outros ali todos não fossem, né? mas o Michael Jordan tem, Scott Pippen, né? é, tem, tem a C, é, é, Magic Johnson, tem a seu, seu, o seu brilho adicional, né? mas o Michael Jordan sempre brilhou muito, até mesmo por ele ser um cleaner, né? ter uma característica de, é, de pensamento muito frio e tudo mais. Então, o que, que é a ideia de uma equipe então, orientada à proposta? Aqui você vê que todos eles jogam, é, acima da média Nas suas posições E jogam muito bem Em outras posições também Então assim, além deles serem muito bons né, Ou terem um conjunto de habilidades Muito alta e a competência dele Se eleva mais ainda na atividade que eles fazem Lembra que habilidades e competências Elas andam muito próximas né? Mas a competência é como eu faço atividade A habilidade é como desenvolver Está é, é, é, é, orientado assim Uma é, é como eu vou fazer a atividade, né? As, as ferramentas e técnicas que tem para fazer a atividade e a outra e a habilidade de fazer a melhor forma de fazer aquela atividade, né? Então é, eu sei fazer arroz, meu arroz é muito bom, mas existe a melhor forma de fazer arroz, então isso é a habilidade que eu desenvolvo, né? E eu trago até uma dupla, né? De, de vôlei de praia, simplesmente para falar que também até em duplas você consegue ter alta performance, né? Então é, então você, individualmente você também tem alta performance e na equipe também você tem alta performance Por fim, e no menos importante, o que é uma equipe orientada a objetivo. Lembra que eu falei que o programa está dentro, a equipe tem todas as ferramentas para liderar? Eu gosto muito de falar da equipe de natação porque eu acho que faz total sentido, né? É, ali, é, é, eles estão lutando, todos eles, é contra relógio, né? Eles não estão lutando uma pessoa contra outra pessoa, né? É, é, eles entendem qual é o problema, qual, qual, qual é a competência que eles têm que desenvolver, qual é o conjunto de habilidades que eles têm que desenvolver, e eles ficam alinhados a esse conjunto de habilidades e eles alcançam o resultado deles. Né? Por que eu trago o 300? Né? O 300 é muito mais porque aquela cena, né, que é, essas equipes orientadas a objetivo, eu chamo elas muito de equipes de contenção. É aquelas equipes que sabem lidar muito bem com o cliente. Né? Então, quando o cliente quer deixar uma conta, ou um cliente é, não está satisfeito com o produto, não está satisfeito com o serviço, e ele quer sair dessa empresa, esse tipo de equipe ela tem uma inteligência muito grande de melhorar o produto, o serviço, o atendimento, a percepção do cliente. Por quê? Porque eles entendem o problema, eles sabem lidar com o problema, eles têm habilidade para lidar com o problema, eles têm habilidade para lidar com pessoas, eles lidam muito bem com pessoas. Então, o 300 ali faz aquela coisa chamada contenção, né? e não deixa ali que o exército de chefes passar. Por ele. Então essa ideia de contenção, essa ideia de resistência, essa ideia de blindagem é uma ideia que fica muito, muito interessante na minha cabeça E um, um, um, uma habilidade específica né, que, que o, o orientado objetivo tem é muito parecida com aquela do coach Carter, né, de, de transformar pessoas em pessoas melhores né? Então, isso é uma das principais habilidades que as equipes de orientar o objetivo tem, né? de melhorar a percepção, né? de, de de tornar, de trazer à tona elementos importantes. Então, isso é um, é um pouquinho do que são as três equipes, tá bom? É, uma coisa muito legal quando a gente estuda alta performance, quando a gente estuda qualquer coisa, eu gosto muito de falar disso, e eu acho que esse é muito um bem oportuno, é chamado de síndrome do impostor. Quando eu comecei a fazer meu mestrado, é, no final do meu mestrado que eu comecei a falar um pouquinho sobre equipe de alta performance a gente está falando isso de 2010 aproximadamente e eu falava sobre comprometimento, engajamento, disponibilidade né, dentro, dentro do universo da resiliência foi quando eu tive esse, esse insight né, de estudar a alta performance, até então eu não chamava nem de performance eu chamava isso de engajamento é, nos primeiros contatos que eu tive com, com, com performance, logo de cara assim é, eu tive uma percepção né, que eu tinha entendido que, que era isso exatamente que eu queria e performance sendo uma coisa fácil de se compreender e simples de se entender. E aí foi o um momento que é, eu descubro, né, é, uns 5 anos atrás eu acho, eu descubro esse efeito da Linklager, né. Então você tem dois eixos importantes aqui, o eixo da confiança, ou aquele eixo que você confia naquilo que você sabe, o quanto você confia né, ou você tem certeza daquilo que você tem em termos de conhecimento e né? e no eixo, no eixo é, é, Y, aqui, né? no eixo de baixo, você vai ter o teu tempo né? quanto tempo demora as coisas para acontecer então no eixo tempo de conhecimento e experiência que basicamente é o tempo de um aprendizado no primeiro momento que eu tive contato com a com, com, com alta performance né? Eu que, que Dani Craig vai chamar de o pico da estupidez né num período muito curto de tempo, lendo três, quatro livros, cinco livros no máximo, eu achava que eu já tinha conhecido bastante, era tudo aquilo que era performance, né? E aí eu comecei a me debruçar sobre o conceito e evoluir em cima dele na busca de, de melhorar o conceito. É, pouco tempo depois, vendo outras referências, outros estudos e, Naí, e comparando essa coisa de desempenho e tal, eu comecei a ter uma ideia eu falei, Ih, caramba, é, não é bem isso, né? Tem, tem mais coisas aqui do que tá parecendo que tem né? E aí é, bate uma depressão muito grande Tem um momento que bate uma depressão muito grande Que você se descobre não sabendo nada né? que, você, é, ao que você tinha certeza que você sabia de tudo Aí você descobre que tem muita referência Muita referência cruzada é, Muitos autores dizendo muitas coisas eu descubro que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma pesquisa é, sobre alta performance nesse sistema, nunca foi estudado. Você tem inúmeros livros escritos, mas ninguém pesquisa. Né? Meio que é, todo mundo acha que sabe o que é e você não tem nenhum, nenhum dado contundente. E, e aí isso te bate uma certa, uma certa é, depressão, porque você fala, poxa, então... É, Qualquer coisa que eu disser é, né? assim como qualquer coisa que eu, não, que, eu, que eu não disser não é. Então, e aí, né? Eu, é, como é que se entende esse tipo de coisa? E é nesse momento que você, que é o momento mais legal, né? até o um momento, ahá. Porque agora você começa a estudar isso com uma certa orientação, com uma certa referência. Então, por isso que eu agradeço muito o doutorado, que o doutorado me deu essa orientação. Eu, na verdade, o mestrado já havia dado, né, de como saber pesquisar. E aí você começa a criar instrumentos, aí você começa a avaliar, a avaliar outros instrumentos, aí você começa a descobrir quem são as pessoas que realmente são referências no tema, você começa a descobrir que tem outros países que fazem outros tipos de pesquisa, você começa a descobrir, por exemplo, eu comecei a descobrir aqui que, que a Coreia, né, ela tinha um sistema de, de avaliação de alta performance, e aí quando você estuda os, os trabalhos deles, você descobre que os trabalhos deles são referenciados em outros autores, que, né, que já vem pesquisando isso há algum tempo. Então, você vai, vai, vai aprendendo. Até você chegar num momento né, que é você fala assim, poxa, é, é, isso é bem difícil, né? isso é bastante complexo, né? isso tem um conjunto muito grande de variáveis. Mas é possível de se entender, né? você consegue separar uma variável da outra. Então, quando a gente olha é, no tempo, né, o, o teu aprendizado se dá mais ou menos nessa curva que é a curva normal de aprendizado, né, não é uma curva nem acima e nem abaixo do aprendizado, é né? uma curva normal. Mas é que, é, é, de uns tempos para cá, a síndrome do impostor, ela tem abarcado muito, né, a sociedade. Por quê? A gente tem uma quantidade muito grande de informação, de informações, ou de dados, ou de contextos dentro da internet, e qualquer duas linhas que você lê, você já se sente o proprietário. Vamos só pegar o caso, né, de 2000, é, 2019, 2020, 2021 aí, é o caso da pandemia, né? É, quantas pessoas né, começaram a ser, é, ser especialistas em pandemia, né? Pessoas que não sabem a diferença de uma pandemia para uma epidemia, né? Começando a falar sobre é, qual era o melhor modelo de se lidar, porque os Estados Unidos fez, porque a França fez, porque o Canadá fez. É o pico da estupidez, né? Ler o que a França fez, um negócio assim, de ter lido aquilo, já se aplica no Brasil, né? É, e começou a surgir bastante gente né, entendendo demais sobre, é, é, sobre vírus né? a, Muitas pessoas, se você pergunta qual a diferença de um vírus e uma bactéria é, A pessoa provavelmente não sabe nem a diferença entre um vírus e uma bactéria Mas sabe tudo sobre o Covid, né? um especialista sobre o Covid né? Aí veio as vacinas, surgem novamente especialistas Ou seja, você vê o pico da estupidez aparecendo é, o tempo todo, né? É, é muito curioso isso né? Assim como as pessoas hoje falam sobre modelos políticos E assim vai né? é, até, até as próprias discussões né? em torno é, de é, homofobias, racismo, etnias, xenofobias né? Então você vê esse pico de ignorância ele acontecendo o tempo todo nas mais diversas áreas né? é, Então isso é bastante curioso então qual é a minha proposta? Né? Por que, que eu criei o Evoke? Eu criei o eVoke para exatamente isso né? Que você tem essa curva normal de aprendizado Mas com o Evoke a gente consegue fazer essa provocação né? De que você é, começa a ser uma pessoa onde a sua curva de aprendizado Ela vai ser uma curva mais eficiente Num período mais curto de tempo A gente vai tirar dar o que nós chamamos de curva de aprendizado Por quê Porque é um framework que ensina você a aprender como que você aprende então vou explicar como que isso funciona o Evoque basicamente é esse quadrado não tem, é, é bastante simples em termos de conceito não tem nada de, de anormal em volta dele então você tem um oficina de imersão pensamento sistêmico, utilidade de processo e divergente reflexivo basicamente é isso que o Evoque então como que ele surge e como é que a gente chega nesse quadrado. E o que esse quadrado quer dizer para gente? Quando é, agora, né, nos anos no século 21, né, aproximadamente ali em 2019, 2020, eu comecei a perceber que é, a gente tem muito, muito conteúdo, né? É, a gente tem muito conteúdo dentro da internet e esse conteúdo começa a a a, a, a incitar a gente a aprender uma série de coisas. Pois bem. O que, que eu pensei então, é, qual é o contexto, em que contexto que você está que você precisa aprender alguma coisa? Então, eu estou numa empresa trabalhando de uma coisa, eu preciso aprender algo, eu mudo de empresa, eu tenho que aprender outra coisa, eu estou em outra empresa, eu tenho que aprender outra coisa. Então, não interessa o contexto que você esteja, né? então, para mim tudo tem que estar orientado a um propósito, algo que nós chamamos muito, a gente chama de valor. Para mim é propósito, né? eu não gosto muito da palavra valor, né, que que é, dão a impressão que que há um preço por trás disso né, E para mim proposta é a intenção que há um objetivo por trás disso Então tudo que eu falo, eu falo orientado a proposta Pois bem, então em que contexto que eu estou para aprender alguma coisa? Para que eu entenda aquele contexto, tal eu tenho que experienciar esse contexto né? Então eu tenho que viver um pouco desse contexto Mas, Para viver um pouquinho desse contexto, eu vou ter que ter uma certa uma quantidade de conteúdo para fazer isso. E hoje, fundamentalmente, o que nós mais temos para, para aprender são tecnologias. Né? Sejam elas ferramentas, sejam elas é, softwares, aplicativos, técnicas, métodos, frames, a gente tem milhões de coisas aí. Então, para mim, o meu contexto é o porquê que eu tenho que aprender. Né? Porquê que eu tenho que aprender aquilo ali? Então, a primeira coisa que tem que movimentar o meu coração é o meu porquê. Por que por eu vou aprender alguma coisa? Porque aquilo me traz benefício, de desenvolvimento, alguma coisa. A experienciação para mim é o que vai dar sentido ao meu porquê. Então assim, quando eu falo de Experienciar né, é, é muito diferença um caso de estudo E uma experienciação eu Vou dar um exemplo bem clássico de uma aula de integração Que eu tenho Na minha aula de integração Eu simplesmente começo a aula dando um objetivo para as pessoas Vocês têm que fazer isso E, e, e o caminho que vocês têm que seguir É este caminho aqui, aqui está o início da rua né, e, é, e o objetivo de vocês Está no final desta rua Então é, eles têm que passar por esse caminho, né? eles tem que viver esse caminho. Não existe resultado certo, não existe resultado errado, e o resultado deles é comparado com o resultado deles. Equipe contra equipe, equipe avaliando equipe. Então, todos eles têm o mesmo arcabouço teórico, a mesma fundamentação teórica, e saem junto, né? só que o resultado de cada um é completamente diferente. Tecnologia, para mim, nada mais é do que os apps que nós temos hoje na internet aí, é, e os softwares que nós temos o tempo todo. E o conteúdo, para mim, o conteúdo ficou menos irrelevante de todas as coisas. Por quê? Porque o conteúdo está na internet. Né? Qualquer coisa que você queira pesquisar, me interessa o quê, qual a proporção, o conteúdo está é na internet. Tá? Beleza. Esse é, é, é o quadrilátero que vocês viram lá no começo. Perfeito. Quando eu falo do porquê e do dar sentido, como é que eu faço dar sentido a um porquê? Através de uma técnica de imersão né? Então para aprender o Evoque Você vai passar para uma técnica de imersão Que é a Experienciação Para que eu consiga dar sentido né? E usar esses, esses aplicativos Esses softwares, isso nada mais é Do que o nosso processo né? E é, os Aplicativos de internet e o conteúdo que melhor aplicativo que eu tenho Qual é o conteúdo que eu vou usar Como que eu vou acessar esse conteúdo Como é que eu vou fazer, é o momento analítico né? que você tem que ter uma análise é, é, significativa para fazer isso. E quando eu falo de conteúdo e contexto, né, que, eu estou nos examinando o conteúdo, é, eu tenho um conteúdo a aprender para esse contexto, então é um momento de reflexão, é um momento de escolha. Perfeito, chegamos na nossa base do, do, do Evoque. Né? A imersão é o que nós chamamos de oficina, o processo para que você aprenda alguma coisa tem que ter utilidade e imediatismo. Né? O conceito analítico nosso é o um modelo divergente E a reflexão é o nosso modelo convergente né? Então, isso que você está vendo é o que nós chamamos de Evoke Think Model É o framework de aprendizagem do Evoke Então, quando você for aprender alguma coisa utilizando esse método Vai ser através de uma oficina, né? utilizando... É, fazendo sentido aquilo que você está usando, aprendendo porque nós ensinamos um conjunto de habilidades específicas tá? e utilizamos uma técnica divergente e convergente para você aprender então você diverge o tempo todo, converge o tempo todo diverge o tempo todo, converge o tempo todo diverge o tempo todo, converge o tempo todo para que isso faça sentido para você e isso serve para você fazer dentro de uma oficina esse então, senhores, é o que eu chamo de Evoke Think Model né? é o modelo de pensar do eu vou né? e voltando a falar das equipes, né? Então eu vou apontar para vocês é, quatro tipos de equipes, né? Que que a gente que, que eu que, eu, que, eu, que eu, é, desculpa, três tipos de equipes né? e eu vou apontar apenas uma habilidade para cada uma das equipes. Não é a habilidade que mais se destaca, né? mas é uma das quatro habilidades, uma das 12 habilidades. Eu falo de três, né? Então é, três habilidades em 12 E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas Por que eu escolhi essas habilidades? Simplesmente porque são habilidades pouco conversadas, pouco faladas E muitas pessoas não sabem é, dessas habilidades Mas elas têm um, um fundo bastante interessante por trás delas Vamos começar então pela flexibilidade cognitiva Eu não sei se vocês já ouviram falar Mas muitas pessoas falam dessa, dessa habilidade né, é, Acreditando... Que, que é uma habilidade bastante simples de se ter, mas não é. Né? A flexibilidade cognitiva é a capacidade do nosso cérebro para se adaptar né? a, a, a ambientes, condutas, é, variações, situações inesperadas, mas é uma capacidade cerebral. Né? É uma habilidade que você perceber que, é, que aquilo que você está fazendo é, funciona ou não funciona. Né? E se não funciona, Quais tipos de caminhos você tinha que adotar Para aquilo voltar a funcionar né? É uma capacidade de você reestruturar Reestruturar a sua visão lógica a Sua visão mental né, em direção a alguma coisa Porém, para que você tenha essa habilidade desenvolvida Ela depende basicamente de um de conjunto de pré habilidades que você tenha Ou seja, que você venha exercitando isso Há algum tempo, né? O termo cognitivo, né, que a gente está falando aí o que é cognitivo, esse processo cognitivo, né, é é, o, é como se dá o processo de aprendizado e elaboração, né, é, do próprio conhecimento, né? É a partir desse, desse desse processo, né, que a gente chama desse processo, é, que o ser humano consegue desenvolver capacidades intelectuais. Emocionais, linguagem, pensamento, memória, raciocínio e tantas outras capacidades né? Então, você só vai desenvolver essa habilidade é, cognitiva exercitando ela né? E se, trazendo ela para um, um universo né? mais psicológico, para assim ser dentro de um contexto mais psicológico né? É o que regula né? as, sua, as suas habilidades emocionais, controles de impulso e tomadas de decisão né? Então... Só para a gente ter isso textualmente, né? então a capacidade do nosso cérebro pode se adaptar a conduta, opiniões, acontecimentos novos, variáveis e inesperadas, habilidades de se adaptar a novas situações, reestruturar o conhecimento para solucionar problemas, cenários ou contexto. O significado do cognitivo, então, está associado ao processo de aprendizagem e elaboração do conhecimento, são capacidade de linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, cognição, é responsável pela regulação emocional, controle de impulsos e tomada de lição. Acabei de falar isso, só estou lendo para ficar um pouquinho mais claro para vocês aí. Né? Então, é, como você sabe se você tem ou não tem né, é, essas habilidades, essas características da facilidade é, cognitiva? Vamos lá, por exemplo, é, facilidade em alternativas entre atividades. Você... Acha que você é uma pessoa que facilmente alterna interatividades, rotinas, processos, procedimentos, e quando você alterna, você alterna de forma é, é, transparente, tranquila, ou é um pouco conturbada? Né? É, tolerância a erros e alterações. Né? Como é a sua tolerância a um erro? Né? Não é erro das pessoas, tá? É, é como a sua tolerância aos seus próprios erros e alteração daquilo que você estava fazendo. Né? É... Como que é, isso é muito legal, eu acho muito legal esse assim, conceito, deixa eu até colocar aqui para vocês é, Capacidade de se pôr em situação de outras pessoas Isso é muito legal porque se fala demais hoje em empatia, né? É, então, por exemplo, pessoas como Elon Musk Bill Gates têm empatia igual a zero né? Mas eles têm uma flexibilidade cognitiva muito alta Então, por exemplo, o Bill Gates, né, que tem a fundação Gates lá é, ele, as pessoas acham que ele tem uma, uma, uma, uma, uma empatia muito grande mas ele tem uma empatia muito grande para o problema né? a empatia o que atrai é, Gates é problema tanto é que a situação da vacina na África é uma coisa chamada matriz de Restrições né? que é dificílima o de Restrições de você criar né? é, e tanto é que Bill Gates criou a primeira vez que ele usa esse conceito de Mastery de Restrições é na faculdade quando ele quer colocar vários alunos em várias salas em vários campos em horário diferente para colocar é, disciplinas nos horários corretos. Então, para que um dizer assim, né, para que todas as pessoas conseguissem assistir todas as aulas em horários diferentes sem impactar o seu horário normal. E ele considerou até como que as pessoas se deslocariam dentro dos campos. É, isso parece muito fácil esse modelo matemático, né? Chama matriz de recepção, mas ele é infinitamente complexo, né, Pelas pelas pelo, pela, é, pelas coisas que não podem acontecer. Né, você não pode ter, por exemplo é, duas aulas ocorrendo é, num campus, no, por exemplo, a aula começa ao meio dia e a pessoa sai ao meio dia e dez, né? então ele não consegue se deslocar no meio dia é, de meio dia dez a meio dia vinte, mas não consegue, em dez minutos ele não consegue percorrer esse período do campus, por exemplo, então isso é uma restrição que tem distância, outra restrição que tem é uma aula sobre a outra, outra restrição que tem quantidade de professores, outra restrição que tem quantidade de salas, então assim são todas as restrições e quando essas restrições você conhece todas, como que você pode criar uma matriz da melhor forma dela. Né? Então, uma habilidade que ele tem é flexibilidade cognitiva muito alta, uma delas. Né? É, você tem facilidade de criar as soluções alternativas. A quinta, uma coisa muito interessante da flexibilidade cognitiva, ou dos orientados a, a contexto, é a criatividade. Eles têm uma criatividade muito alta. Então, tendo uma criatividade muito alta, automaticamente a facilidade de criar as soluções ela vem. Né? Habilidade de se adaptar rapidamente às situações, então essa habilidade, essa característica né, de adaptabilidade ela é muito importante, né? com, que, com que facilidade você se adapta a contextos, cenários e situações né? conseguem reconhecer diferentes perspectivas do ponto de vista é, em relações ocultas então essa habilidade né, de você adaptar é, tanto é que a Federação Cognitiva fala da visita ao, ao jardim. Né? O que é visitar o jardim? É, imagina que existe no centro da cidade um jardim muito bonito ele tem, sei lá, quatro entradas. Né? É, se você entrar por uma entrada e sair por outra, você tem uma visão do jardim. Mas se você, por cada entrada que você entrar, você vai ter uma visão diferente do mesmo jardim. Então, fala muito dessa coisa de você revisitar o jardim. Por vários pontos de vista Então você quer entender uma situação É entender ela sobre vários pontos de vista Então se você é uma pessoa que Imediatamente uma pessoa fala Que sei lá, ou ela é Bolsonaro, ela é PT Você já, já dá um X nela, Significa que a flexibilidade cognitiva É bastante baixa né? Porque você não consegue Ver o mundo pela perspectiva Da outra pessoa, mesmo isso te irritando muito né? é, A irritabilidade Ela é uma outra característica né? Mas é, quando uma pessoa discorda de você, você tem que alterar a sua rosa, você tem que é, mudar essa postura, significa que a sua flexibilidade cognitiva é baixa. E não é porque você tem uma ou outra dessas habilidades que você tem essa flexibilidade cognitiva alta. da verdade, seria que ter todas essas habilidades e mais algumas outras para dizer que você tem uma média ou alta flexibilidade cognitiva. Se você vê que você tem problema com todas elas, significa que você tem uma baixa flexibilidade cognitiva, é, mas você pode ter outras habilidades que te tornam uma alta performance tá? Não é porque ah, eu tenho frisadeira cognitiva baixa, eu tenho é, é, baixa performance Os orientados ao objetivo tem frequência cognitiva baixa né? Porém eles têm inteligência emocional alta Então é por isso que se compensa uma habilidade pela outra né? Então frequência cognitiva ela é muito associada né, a uma coisa chamada Empatia e interação social é entender muito bem o ambiente, né? essa interação social. Permite que você considere outras ideias, valores e formas de pensamento e você consiga olhar as coisas sobre outro ângulo. Uma coisa muito, muito, muito, muito importante da flexibilidade cognitiva, ela depende basicamente do lobo frontal do cérebro. Tá? E o que esse lobo frontal ele é importante para nós? Ele é... Por isso que jovem, né? uma pessoa intelectual, 15, 16 anos ali, até uns 19, 20 anos, ela vai ter uma frequência cognitiva baixa. Por quê? Porque ela tem um baixo desenvolvimento do lobo frontal. Isso é cerebral, não é? É uma característica porque isso é bom, né? Porque é, é, o quanto mais baixo né, é a habilidade do, do lobo frontal, é maior é o meu impulso e é o meu ímpeto para o novo. Né? Isso que fez a gente sair das cavernas, né? a gente só sai das cavernas porque os jovens decidiram dentro das cavernas serve até aquele filme lá do Crude, lá que serve na família Crude, lá que serve muito de referência que graças a menina eles saíram das cavernas sempre estar na caverna até hoje por quê? Porque o ímpeto do novo né o fazer diferente é uma característica cerebral que ainda quando você quando você não tem ela muito desenvolvida você não tem medo você é ousado você arrisca e quando você vai ficando bem mais velho né você tem lá seus 50, 60 anos você percebe que você tem mais medo de cair é, não gosta muito de, de esporte radical porque porque você tem essa você tem uma preservação da vida maior porque seu alvo frontal está mais desenvolvido então sua visão de risco ela fica muito aumentada né e assim como a linguagem as habilidades motoras a capacidade cognitiva que requer o uso de processos de desenvolvimento e maturação do cérebro ou seja a flexibilidade cognitiva ela só vai vir com a maturidade cerebral ou seja o uso em vários contextos, em vários cenários, em várias condições, você só vai desenvolver flexibilidade cognitiva sendo flexível né, é, logicamente, racionalmente. E isso você tem que exercitar em vários contextos, em várias situações. Então você tem que exercitar o seu cérebro em vários contextos, né, é, é, fazendo uma técnica chamada fluid, que eu vou falar lá na frente, que te ajuda muito a desenvolver é, é, a sua capacidade cerebral. Então, só para a gente finalizar né? Frisória cognitiva está relacionada com a, com a inteligência fluida O raciocínio fluido né? Que é a capacidade para você desenvolver é, Problemas de forma fácil E eficiente né? Permite pensar em alternativas Quando seu plano inicial precisa ser alterado Então, quando você cria um plano né? De fazer algo, alguma coisa você, né? Essa habilidade que você tem Em altercar é, em atividades né? Habilidades essenciais Para uma tomada de decisão né? É, só que para isso é experiência, previsão, motivação, conhecimento das emoções. Então, é, você, numa tomada de decisão, você consegue buscar por múltiplas soluções, por múltiplos contextos. Né? Você consegue, por quê? Porque você tem experiência né? é tomada decisão. E por último, né, pensar a partir do ponto de vista do outro. Né? Então essa empatia pelo, pelo problema, por entender da onde surge aquela reflexão. Né? Ah, ele só pensa dessa forma porque ele vive nesse contexto. Ele só analisa o mundo dessa forma porque ele tem essa forma de ver o mundo. Então você não tem empatia pela pessoa e sim pelo contexto que a pessoa está colocando para você. Você racionalmente, de uma forma racional e não emocional, entende o ponto de vista dele. Então quando se diz que muitas pessoas têm que empatia é importante, você pode afirmar que empatia não é importante, porque existem outras habilidades que, que, que se relacionam com empatia. Flexibilidade cognitiva se relaciona com empatia. Uma pessoa com alta flexibilidade cognitiva, ela pode ser considerada uma pessoa empata, e ela não tem empatia nenhuma. Ela tem flexibilidade cognitiva, ou seja, de forma racional, ela entende o problema e não de forma emocional. Tudo bem? Ok, então vamos falar de pessoas orientadas a contexto, né, que é inteligência relacional. É, eu vou falar agora é, dessa inteligência específica, né, uma inteligência que eu acho muito legal, mas uma das inteligências mais interessantes que eu acho, que eu vejo em muitas pessoas. Então vamos lá. Eu havia dito que inteligência cognitiva... Refere-se aos assuntos da racionalidade, da lógica, perfeito? Eu disse também, e se eu não disse, estou dizendo, que a inteligência emocional, para você que saiba, é, é, envolve o teu mundo interno. Então, quando você tem inteligência emocional, você tem, a primeira coisa, você tem um autoconhecimento. Tá? Então, tendo um autoconhecimento, então você se conhece muito bem, você tem uma melhor compreensão de você, e você sabe lidar com as suas emoções Então você sabe trabalhar e navegar muito bem nas suas emoções Perfeito, isso é inteligência emocional Então o que vem a ser inteligência relacional? A inteligência relacional é, é quando você olha para o mundo E entende como as pessoas né, é, se relacionam Ou melhor dizendo, como o mundo se relaciona com as pessoas Então você consegue ver a... a a razão e a interação entre relações, relacionamentos, pessoas e contexto. Você tem uma rápida visão dessa coisa relacional. Né? Então você consegue entender pessoas, grupos de pessoas, como que essas coisas, como todas essas coisas se conectam. Né? Então isso que tem que ver, isso que é inteligência relacional. Quando você, ela, ela diverge muito da inteligência emocional, algumas pessoas falam que elas... É, que é a mesma coisa Mas elas divergem bastante Que a inteligência emocional é como eu entendo é, Eu né, Uma inteligência interna Como eu entendo o mundo A partir do meu entendimento de mundo A partir do, das minhas emoções Eu compreendo o mundo A inteligência emocional não Ela olha como as coisas se relacionam Um exemplo legal que eu gosto de dar É do Elon Musk né, Que está no, no livro do é, Ashley Vance né, Para quem é, conheço bastante ele, né? ele tem é, três linhas que ele, que, ele, que ele trabalha desde o início da, da carreira dele desde lá da faculdade de Princeton lá, é, ele gosta muito de internet, energia renovável e o espaço são as três áreas que ele trabalha. Mas uma coisa muito legal é que uma das habilidades que alunos que tem chama-se extrapolação né? que é o conhecimento de uma área levada para outra. É, a SpaceX estava passando por um problema muito sério ali nos anos de 2000 e... 2001 alguma coisa 2012 se eu não me engano que estava explodindo né todas as, todos os lançamentos das turbinas que, que faziam para esse elas explodiam porém quando ele foi apresentado né para para para o motor é, motor elétrico e ele viu a lógica que o motor elétrico funcionava, com as baterias de lítio e tal, e como, como, como as cargas eram transmitidas de um lugar para outro, como se dava o processo do motor elétrico numa parte específica de baterias. Ele transfere esse conhecimento para o conceito desse PCX SPCX, né? então, em discussões, é, ele traz esse conceito. É, é, desses processos, dessa estrutura Ou seja, ele aprende uma coisa numa, num lugar E aplica esse método, esse processo, essa estrutura Então isso é uma habilidade muito interessante Isso é uma inteligência relacional Ele entende a relação das coisas e cria novas relações né? Então a inteligência relacional proporciona Um desenvolvimento das relações mais produtivas e assertivas Então melhora muito o seu relacionamento é, com, com, com as pessoas e as coisas e permite uma racionalização de emoções proporcionando uma maior compreensão nos relacionamentos. E não uma compreensão dos relacionamentos. Né? Então isso é muito importante da gente entender. Que permite uma compreensão maior nos relacionamentos. Como as coisas se relacionam. Né? Então a inteligência relacional é a forma com que nos relacionamos. É, é, é interpessoal e intrapessoal. Né? Então muito mais o, o, o inter pessoal né? E esse intra, infragrupos aí que você consegue lidar mais com isso daí, né? Ou seja, é, é muito dentro desse dessa dessa dessa, ah, dessa habilidade, né? É, de lidar com pessoas. É, é óbvio, né? Que quando você está vendo como as coisas se relacionam, isso também te afeta e você tem que é, lidar com isso, né? Então Inteligência Relacional é uma habilidade bastante adquirida pelo mercado de trabalho atualmente, né? porque te ajuda muito a você lidar com pessoas, não a partir das suas emoções, né? você não lida com as pessoas a partir das suas emoções, e sim a partir de como aquele ambiente se relaciona, né? como você entende a relação daquele ambiente, então te ajuda numa tomada de decisão, te ajuda muito a compreender cenários, te ajuda muito a compreender situações, te ajuda muito a aprender contextos por isso que eu chamo essa pessoa de orientada a contexto, porque ela entende melhor o contexto com que as coisas ocorrem né? e aí automaticamente ela permite, ela permite se mudar, ela permite mudar o ambiente mas por quê? Não é que ela tem uma visão de mundo a partir do universo dela, ela tem uma visão de mundo a partir do universo externo então é isso que eu acho de mais legal na né, inteligência relacional. Né? É, lembrando que como que eu desenvolvo essa inteligência? Primeira coisa, né, vocês, né, eu, você, nós não somos ensinados em nenhum momento né, a nos relacionar. Nós não temos nenhuma, nenhum treinamento, nenhuma capacitação né, específica ao longo da nossa vida, né, acadêmica ou não, para aprender a nos relacionar. Nós meio que vamos aprendendo por tentativa e erro. Né? Nós não temos nenhuma, nenhuma técnica, né? nenhuma escola que nos ensine Então nós temos que é, é, aprender né? como se dão as relações né? é, A forma de falar, né? então muitas vezes, o que, que é essa forma de falar? É muito mais fácil é, você dizer que a pessoa não te entende Do que você mudar a forma de falar com a pessoa né? É muito mais fácil você dizer que a pessoa não entende, ou ela não sabe fazer aquilo, do que você mudar a sua forma de ensinar aquilo. Né? Então essa é, a inteligência relacional tem que estar associada a isso, que você tem que é, entender o lugar da fala, né? como que as pessoas falam as coisas, e você entendendo aquele ambiente, você fala, opa, então vou me adaptar para isso daqui. Né? Outra coisa, mais uma vez, né? isso só vem com maturidade, né? É, existe uma maturidade que você tem que alcançar é, para desenvolver a inteligência relacional. Né? Então, como a gente, acabei de falar, que a gente não aprende isso daí. Então, para você aprender, você tem que ir aprender. Né? Vamos lembrar novamente da síndrome do impostor. Né? Você não aprende da noite para dia, você vai aprendendo a se relacionar. E uma das coisas muito, que é muito importante, talvez, com a inteligência relacional, vai te permitir aprofundar relações. Hoje, falamos no universo muito, muito na superfície, nossos relacionamentos e as nossas conversas ficam totalmente na superfície. A gente prefere falar do clima, do frio, da chuva, é, do que realmente nos aprofundarmos em qualquer coisa. Uma, não temos é, arcabouço teórico para nos aprofundar, devido a síndrome do impostor. Né? E mesmo quando temos, nos faltam algumas habilidades para a gente aprofundar esses conhecimentos, esses estudos, essas discussões. Beleza? E por fim, orientadas ao objetivo, eu falar de uma das habilidades que mais destacam neles, né? ou nelas, né? que é a relação com o medo. Essa de tudo que, que eu falo, de todas as habilidades que eu falo, é uma das habilidades que mais me chama a atenção, mobilidade habilidade é, que é, não é falado em lugar nenhum, né, até mesmo porque é meio inaceitável né, um adulto ter medo. Né, mas é, já foi essa época, né, é, as empresas né, elas já deve, deveriam devem ignorar essa, essa, essa relação, porque é, o tempo de ignorar emoções como algo irrelevante para os negócios fica bem no passado. Né? Essa, essa dualidade né, que existe né, em de é, corpo e mente, intelecto e emoção, é, ela, ela é bastante questionada hoje porque é, confunde-se demais o medo, vou mostrar para vocês, com estresse né? as pessoas não entendem é, em que lugar elas estão e você trata medo como estresse e estresse como medo então vamos discutir um pouquinho do que é relação com medo mas antes disso, o que, que é relação? Né? Porque não é relacionamento com medo e sim relação com medo Isso é muito importante tá? Pode ser uma questão semântica né? Mas é muito importante para a gente é, discutir isso Então vamos lá O que é uma relação com medo? Quando eu tenho uma relação com algo É uma coisa unidirecional tá? Então vamos pegar a catraca de uma bicicleta né? A relação que existe da, da, da corrente com a coroa É uma relação única quando a, a, a, a corrente girar, ela vai girar a catraca. E o contrário não vai ocorrer. Né? Então, assim, se eu travar o pedal lá na frente, a catraca vai ficar girando, porém a corrente não. Né? Então, isso é o que a gente chama de relação. Quando você consegue fazer com que algo fique unidirecional. Tá? Por isso que é relação com o medo. Né? Não é relacionamento com o medo. Se eu tivesse um relacionamento com o medo, significa que eu influencio o medo e o medo me influencia. Né? E aqui o nosso objetivo é a compreensão do medo Então nós iremos nos relacionar com o medo Mas o medo não irá nos relacionar com a gente Então é importante esse conceito né? Porque toda vez que você tem um sufixo mento né? Que é, é de origem latina né? São resultados de verbos de ação Então há uma ação né? é, ou um resultado Então vamos pegar, por exemplo, o né? um estacionamento né? Onde se estaciona? Né? É, casamento, onde se casa. Né? Então, essa relação direta que existe. Então, o que é muito importante a gente entender é que eu quero, né? eu quero me relacionar com o medo, porque eu quero compreender esse elemento. Né? Mas esse elemento não precisa me compreender. Então, não vai haver um relacionamento entre eu e o medo, uma relação entre eu e o medo. Né? E da onde isso tudo surge? Né? Primeira coisa, as emoções afetam o comportamento empresarial e o comportamento da pessoa. Né? E certas emoções podem ser disfuncionais. O medo é uma, é uma, uma característica disfuncional né, para a gente. Por quê? Porque tem basicamente três medos, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é, é o medo primário, é, o medo secundário e é o medo imaginário. Né? Então, é, é muito importante a gente saber de onde vêm essas emoções e Entender o que está acontecendo né? Então vamos lá Então o medo né, Ele parte de três elementos simples né? Uma percepção de risco Consciência de algo negativo Ou danoso Pode ou vai acontecer né? Você tem a vulnerabilidade Que é outra percepção de risco De medo também Sentimento de que, o próprio, de que a própria pessoa Pode ser atingida é, Por esse fator Então você se sente vulnerável então a vulnerabilidade é uma sensação que você é, que que não né, existe a invulnerabilidade que eu não sou afetado por nada e a vulnerabilidade que eu sou afetado por qualquer coisa e por fim capacidade de resposta né? quando é, existe a, a pessoa né ela tem recursos disponíveis né, para para atender para atender essa essa situação então é, se eu tenho né uma, uma capacidade de lidar com essas coisas. Então é, é, o medo ele passa por essas, por essas percepções aí. Né? Quando a gente fala de medo no ambiente de trabalho, né, o que a gente quer dizer com isso? Né? Que, é, não é que eu tenha medo do chefe. É, é, pode ser que sim, né? eu tenho medo do chefe, eu tenho medo do ambiente, eu tenho medo do erro, eu tenho medo do fracasso, né? eu tenho medo de não aceitar alguma coisa eu tenho medo de não, de, não, de não alcançar um objetivo, e, e isso, às vezes falo, ah, isso vai me levar para o estresse. De certa forma, sim, vai te levar para o estresse, mas o mais importante é você entender se é, essa sua é, incapacidade, né, incapacidade, quando você não tem competência suficiente para fazer alguma coisa, é porque está faltando competências ou habilidades físicas, né, técnicas para você fazer alguma coisa, ou é relação com medo, ou seja, o teu não entendimento do contexto está né, te gerando essa perturbação, e por conta de gerar essa perturbação isso te gera medo, e esse medo te gera angústia, essa angústia te gera pânico, e esse pânico te gera o estresse. Né? É, o que está acontecendo aí é, é, é técnico ou emocional? A gente fala dessas habilidades, então quando eu tenho uma habilidade de relacionar com o medo, que eu entendo, né? É, se eu tô, o que eu estou sentindo ali, se é medo ou não. Né? Então, essa, essa, essa capacidade de compreender as dinâmicas né? dentro das organizações ela é bastante relevante porque elas afetam né? diariamente o ambiente de trabalho. Né? Então, é muito importante entender essas dinâmicas é, comportamentais como elas ocorrem. E lembre-se, né? em relação com o medo, é, é por isso que ela está dentro dos orientados ao objetivo, é, não é uma coisa esterilizada, é muito fácil de ver, né? isso é autoconhecimento, né? então, para ter relação com o medo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender os meus limites, eu tenho que entender é, até onde eu vou, né? e eu acho muito legal né, que, é, do ponto da teoria é, é, das emoções, o medo é uma emoção básica, né Mas, quando criança tínhamos medo, nas adolescentes temos medo e temos medos até hoje, né? Então, nós temos um medo super importante que é chamado de medo derivado. Esse medo, ele é muito legal, porque é, assim como você tem um medo líquido, né, você também tem um medo derivado. É, é, um, é um medo né, é, de uma, uma característica é, mental sua, né? De uma percepção, né? ou uma sensação de é, insegurança e vulnerabilidade. Então é um medo que se deriva de alguma outra coisa. Então, a partir daí, a partir de uma percepção que você tem de algo, né, você surge esse medo derivado. Né, esse medo que se deriva a partir de uma outra, outra coisa. É, e o medo ele pode ser tanto objetivo como subjetivo. Né, ele pode ser real. Ou imaginário, racional ou irracional. Então assim, é, o medo ele está em três universos, né, em, em três lugares é, bastante distintos aí para a gente. Né? E a partir da sua... E onde ele surge? Né? A partir de um sistema de crenças, a partir de um sistema de valores que você tem, né, que ele surge como uma, uma representação né, de determinadas coisas que você tem aí. É, quando a gente fala de relação com medo, eu gosto de citar né, é, é, os autores principais que falam disso. Né, eu gosto muito do, do, que, do que o Emílio vai falar, né, que você tem o medo instintivo, racional e imaginário. O medo instintivo, galera, é aquele medo, racional, aquele medo é, é, de sobrevivência nossa, né, o, o, o luto-fuga. Né? O racional... É, basicamente são o medo das coisas que a gente entende como que limitam a gente, principalmente o medo da morte, né? esse é um medo racional. E o medo imaginativo é aquele famoso medo que a gente tem é, de assombração, é, de mola sem cabeça, é, saci-pererê, aquele medo que está no universo imaginário. Curiosamente, o medo que mais afeta a gente é o medo imaginativo. É o medo do fracasso, o medo do insucesso, o medo de, de, de, de, de perder, normalmente esse medo imaginativo ele sempre está no futuro em coisas que você não tem controle, né? então ele fica sempre nesse lugar né? futurista você não tem controle sobre essas coisas né? é, e fica com esse medo o racional não, o racional ele vai falar assim é uma morte, uma perda, né? uma dor ele é muito racional porque ele está muito no universo que você tangibiliza né? É, Jeffrey já vai falar né, também em três categorias, mas ele fala é, de um medo né, como uma dor né, uma, um, um, um, ou, ou uma sensação, ou, ou uma coisa assim. É, como objeto, né, então ele vai chamar de medo como objeto, que é quando você... É, ambientes, cenários, situações, pessoas estranhas, né, lugares esquisitos, então ele vai é, dar um objeto para isso daí. E o medo também como interação social. Né, então é, nossa relação né, com outras pessoas. Né, então tem pessoas que têm medo né, é, de, de se relacionar. Então aquelas pessoas que a gente vê muito nas nossas empresas que não gostam de falar em público, esse tipo de coisa, tem medo de falar em público. Né, então. É, como é que você lida com isso? Vai lidar com a característica de medo né? é, Freitas já vai trazer né, A Maristela ela vai trazer Já é, o, me, o medo caracterizado Em, em sete. Né? Então ela vai falar dos medos existenciais Fobia, medo social Perdas afetivas é, Imagem de fracasso é, Medos profissionais e medo do sobrenatural né? Então ela vai falar Mas de todos aí, o que eu gostaria de dar Um destaque especial né, É Para o Balma né, é, Zygmunt Bauman eu acho que ele, ele ele é um dos autores né, que vai falar do famoso medo líquido né, que o que, que é o medo líquido é esse, meio, é, esse medo que que está é, no universo do medo imaginário, está no universo do meio subjetivo, está no universo do medo, do, do medo derivado mas o medo líquido dele vai falar desse, desse por que líquido? né, porque ele permeia toda a sociedade de uma forma muito líquida né, então você não, não consegue tangibilizar ele muito bem então, é o um medo que as pessoas é, percebem o tempo todo, então eles chamam isso de medo líquido. Tem até um livro chamado Medo Líquido, que é um clássico da literatura falando de, de, de medo, mas é exatamente esse medo que, que, que passa aí por toda a sociedade, né? Então, então o primeiro medo que ele vai falar é o que a, a, afeta, né? É, ou, ou o corpo ou a propriedade, né? Que afeta a gente como seres humanos aqui, né? É, a durabilidade da ordem social, né? então a confiabilidade que você tem em instituições, institutos, bancos, por exemplo, assim, medo que o banco quebre, medo que a sociedade quebre, medo de você perder o emprego, então esse, esse, essa, essa coisa, né? é... dentro da durabilidade vai ter essa invalidez, morte, dor, doença é... e, e medos que, que afetam né? a sua, a sua é... individualidade, né? como por exemplo, uma hierarquia social, né? você ser um, um chefe de família, que as pessoas né, te reconheçam como chefe de família e você não ser reconhecido mais, então não fala de classe, gênero, é, etnia, característica religiosa, então você perder, por exemplo, é, a sua representatividade social, né? então né, degradação sua, exclusão de grupos sociais, então esses são os medos que eu ia falar que estão todos deles no universo tendo medo líquido. E por fim, só para a gente finalizar é o acíndrome do Titanic né é isso está dentro do medo do líquido acíndrome do Titanic mas ela quer dizer basicamente né desses medos que nós temos pelo não pelo não conhecido né pelo pelo pela pela possibilidade daquilo que nós nos planejamos é, não dar tudo errado então aqui no, no, no acíndrome do Titanic é, se a gente pegar bem o filme, né, um, um, um navio que nem Deus afundaria né, E de repente, quando ele é cometido por uma situação Ele não tem a menor condição de lidar com aquilo Então é um pouco da síndrome do Titanic, um pouco disso que nós sentimos né, De nós temos Titanic nas nossas vidas né, e... Só que a gente tem esse medo né Que se de repente a gente for atingido de alguma forma, a gente não conseguir sobrepujar isso, a gente não conseguir lidar com isso, a gente não ter suficiente botes, a gente não tiver suficiente equipamento, a gente não tiver suficiente tempo, a gente não tiver suficiente infraestrutura e, por assim dizer, a gente sair arrastando um monte de outras coisas e pessoas junto com a gente, né? então aquela coisa de você levar para o fundo milhões e milhões de pessoas junto com você, talvez isso milhões e milhões seja sua família, sejam parentes, sejam pessoas muito próximas. Então essa síndrome do Titanic né, ela, ela é muito reforçada. E dentro desse conceito está né, até uma, uma, uma legenda muito importante né, daquele livro é, do D'Ambrouf chamado Inferno, né, que ele vai falar de uma, de uma, de uma passagem né, no, no, no quadro lá, está escrito né, que é, abandonai toda a esperança. Né? Então quando você entra nos Portões do inferno, abandonai todas as esperanças. Então, um pouco desse medo, né? Que a gente tem de, de, em algum momento, você tem que abandonar todas as suas esperanças, né? Então, esse medo, ele é muito forte, é muito pungente, né? Então, é, é, como se lida com isso, né? Como a gente aprende a lidar é, com o medo, né? Então, eu já dei todas essas dicas aí. E, para a gente finalizar, para a próxima aula, então, eu vou falar de desenvolvimento das equipes, né? É, como ocorre, isso, lê, mas as ferramentas e técnicas para você fazer isso. Hábitos e disciplinas. O Aprender a Aprender, Gestão por Resultado e, finalmente, o Porquê devo de Beleza? Encerro por aqui e nos vemos na próxima aula.